uma alegria poder estar participando desta homenagem, de celebrar 50 anos de autonomia, 40 anos de província, o nosso jubileu provincial. Como frade menor me sinto muito feliz nessa caminhada. Me vejo desafiado a contribuir com o meu jeito, com a nossa simplicidade, com a facilidade de estar entre os menores do nosso tempo e de procurar encontrar com eles respostas para as diferentes situações que a vida nos interpela. Sempre me coloco no caminho do Espírito, me deixo conduzir por Ele, e Ele que vai nos conduzindo, e é o Espírito que conduziu a nossa província ao longo destes anos, e celebrar o Jubileu também é se confiar na dimensão do Espírito, é deixar com que o Espírito nos conduza sem perdermos aquilo que é a nossa originalidade, ou seja, a vivência dos valores do Evangelho, o estar entre os mais excluídos e formar fraternidade com todas as criaturas no nosso mundo de hoje.